O psicólogo ouve é outra pessoa e tenta ajudar aquela pessoa a resolver o um problema que ela não está conseguindo resolver sozinha. O psicólogo tem que estar analisado para ver o que está acontecendo, tanto na psicologia como está acontecendo no contexto geral. Né? Mexendo no site do Conselho Federal de Psicologia, eu vi o link para o Orienta Psi. Aí eu entrei para ver como que funcionava, até me atualizei meus dados. Aí foi assim que eu descobri. Tem uma rede social que, te tra... que é... dá embasamento para o psicólogo para ele... saber os cursos que são sendo ofertados, atualizações, saber o que... o que os outros psicólogos estão fazendo também, né? porque eles vão atualizando seus dados. E invés quando que você encontra um amigo que estudou com você e você perdeu o contato, aí você olha lá no oriente e ah, tá aqui, aí você vai ver o que ele está fazendo. O Orienta-PC é importante porque ele une os psicólogos de todo o Brasil, não só de Brasília. Aí você sabe o, que tá, o ponto de vista das outras, das outras regiões, o que está acontecendo nas outras regiões pelo Orienta-PC. Está no trabalho, no almoço, vai, olha de novo. Se for é questão algum fórum importante você está vendo, você pode acompanhar pelo celular e pelo, ou pelo computador enquanto trabalha, né? Psicólogos, eu acho importante você, é, nós cadastrarmos e manter atualizados nossos dados no orientaPC porque vai facilitar o acesso de outros psicólogos a gente e também a nossa atualização, além de discutir a profissão. Eu acesso o Oriente faça você também seu cadastro.